Na aula de hoje, nós iremos trabalhar as costas e também iremos trabalhar um pouco de braço. Se você não me conhece, eu sou o professor Emílio Júnior, com aulas passo a passo para quem é iniciante e quer fazer atividades físicas com total segurança em casa. Tem que ter a liberação do seu médico. Vamos lá! Você vai ter uma plataforma, um tatame, um colchonete bem macio para você fazer esse exercício. Você tem que deitar. Assim com o seu ventre no solo, deitou. Você vai abrir os seus braços à largura. Deixa eu ficar bem aqui para você poder visualizar bem. Você vai abrir os seus braços assim na linha dos seus ombros. Mantendo os braços estendidos, você vai posicionar os braços atrás e volta à posição inicial. Faz o um movimento para trás e volta à posição inicial. Só que eu vou dar o pulo do gato. Você vai elevar o seu peitoral, tirando o seu peitoral do solo, tira o peitoral do solo, faz esse movimento assim esticando os braços e agora para trás. Vai lá! Um, dois. 3 4 5 6 sente bastante. 7 Fez esse movimento, você vai sentir que toda a parte aqui, ó, lateral das suas costas está sendo trabalhada. E esse é o objetivo desse vídeo. O objetivo é que você trabalhe o um máximo a região das suas costas. Erros mais comuns que os alunos cometem ao fazer essa aula. O erro que os alunos cometem é elevar ou muitas das vezes flexionar, dobrar o braço. Não, mantém o braço estendido, tira todo o peito do contato com o solo, abre e volta. Abre e volta, não é ir à frente, é do meio atrás, do meio atrás, do meio atrás, fazendo este movimento. Você vai ativar bem a musculatura aqui, ó, inferior das suas costas. E eu garanto a você que você vai adorar. Mais um passo a passo aula aqui do canal do Professor Emílio Júnior para você fazer os treinamentos com total segurança em casa. Não deixe de assistir os outros vídeos, se inscreva no canal. E o mais importante, se puder se tornar membro, vai ajudar muito esse projeto aqui. Até nosso próximo encontro.